machucou, é amor Nossa, salve, salve, rapaziada seja bem vindo ao canal TGS na trilha em mais um vídeo pro canal Aqui quem fala com vocês é Thiago Garbelotto E hoje num dia de trilha com a DT-180 Juntamente com a esposa Essa mulher é fofinha demais Hoje ela tá andando de XT-225 Acompanhando o marido Tá de boa aí? Aí sim Vamos fazer um teste básico Depois da manutenção da nossa zona aqui DT do nosso amigo Maurílio a esposa basicamente é a primeira vez que ela tá andando sozinha na moto. Olha só para vocês ver como ela domina. Aí sim domina, hein? Primeira vez que ela tá usando bota. Já tava chorando ali. Ah, eu quero ir de tênis. Falei, Não, vai de bota. Então é isso aí, rapaziada. Hoje vai ser um vidinho básico, não vou poder fazer muita coisa porque tá só eu e a esposa aqui. Também tô dando a cuidada dela aqui pra ela conseguir rodar certinho. Vamos ver se eu faço ela fazer trilhas mais filestres. Como eu sempre reclamei pra vocês, a XT não tem nada de suspensão. E ela tá ali, ó. Detezona ficou redondinha. No último vídeo ela ficou com um pouquinho de falta no carburador, como os companheiros aí responderam aí, fizeram comentário embaixo. Era porque eu esqueci de tampar a mangueirinha aqui embaixo. Pense num rapaz inteligente. Não melhorou muita coisa porque a moto também tem muita folga, pistão tá, tá folgado. Estamos indo devagarzinho aqui fazer este balãozinho com a esposa. Patinando Olha é plantar os caras aqui Entregado. Tá boa? Tá freando certinho? Olha, gatinho. Amor, espera eu. Vamos, de ter liga Quer sair lá no Rams? Quer sair lá? Aqui na frente tem uns cachorros, não precisa ter medo não. Hã? Não, bem devagarzinho. Aí já ficou com medo do cachorro. É. Para aí então. Pera a brinhagem, para. Desliga! Desliga! Tudo bem? Mais ou menos. Tá assustado? Uhum. Nós só andamos em estrada de terra até agora. Uhum. Agora que nós vamos pegar aqui uma descidinha aqui, mas é coisinha pouca. Não, se você vê que você não consegue descer, você para, eu passo para você. Mas é do jeito que você tá vendo aqui, é até lá na beira d'água. Tá ruim. tá ruim? Quer ir com essa? Quer continuar ou quer voltar? Ah, é, vamos ter um pouquinho. É, vamos até na água, daí na volta. Não precisa atravessar se não quiser. Tá bom? Tá bom? Então vamos. Pega onde eu passar É assim primeira uh -huh. Então ela tava lá em casa triste. Eu falei: "Vamos dar uma volta?". Ela falou assim: "Opa!". Meu Deus, que perigo! Ela querendo andar com a moto sozinha. É que eu fiz aqui. Onde que você apertou aí? Eu fiz o capacete aqui e apertou aqui. Meu Deus, daí, tá gostando do passeio? É, não é tão ruim. É, não é tão ruim. Dá medo? Dá. É gostoso usar bota? Não. Não é gostoso usar bota? Isso pra vocês verem como que é, a primeira vez que ela tá andando sozinha, na XT225. Você não imagina como eu saí nervoso da oficina. E a DTzona tá como? Aí a DTzona, tá acelerando gostoso, mas ainda não tá acelerando com o giro total. Por quê? O motor tá com bastante falta de ajuste. Mas, tá rodando, né? Dois anos aí parado, agora tá rodando. Amanhã ela volta pro dono dela. E... Vamos dar continuidade ao nosso... Passeio, Porque hoje é um passeio, né, esposa? É um passeio... Como chama o nome dessa árvore aqui? Araucária. Araucária, no Paraná. Ó, vamos sair agora, vamos ver se eu consigo apontar. Vamos sair aqui, ó, tem uma outra araucarinha aqui, a gente vai sair aqui embaixo, que é onde tem uma aguinha. Esse é um caminho que a gente já fez várias vezes, mas como eles colheram já a soja, e eu acho que até plantaram, que já tá marcado aqui, mas como ainda não plantou, a gente não tá cavucando, não tem perigo, o problema é se estivesse crescendo as plantas. Então, vamos continuar, esposa? Você quer descer lá na beira d'água? Então vamos descer lá dar uma continuidade. Segue aí curtindo que nós vamos continuar fazendo, beleza? Então dá partida na Ó, e motorzão! Vamos continuar, então. E uh. morreu! Ah! Ah! Não vai pegar, né, mano? Dano, dano, isso me irrita, isso me deixa nervoso. Eita, eita, uma hora depois. Nossa senhora... Machucou, amor? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto? Se quer alguém me meter, querer me projificar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Amor! Ai, que susto! Que susto, amor! Vê que vai cair o da moto. Seu <risos> é da mãe. Machucou? Não, tô Machucou, né? Não, eu tô susto. Amor, por favor, amor. Se tiver machucado, fala. Não, amor. Não machucou. Tá vendo <risos> certo. Erga o braço, quer ver? Que susto, velho. Pois de um susto desse, cara. Pelo amor de Deus, velho do céu. Tem que treinar mais. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá, foi susto, né? Foi mais, foi mais susto do que caída, porque olha o que amorteceu. Tem uns 50 metros de mato aqui, ó, grossura de mato pra amortecer a queda dela. Isso, que ela não queria vir de bota, eu falei, vem de bota. Se ela não tivesse vindo de bota, tinha machucado o pé, pelo menos. E daí, vai desistir? Não, não vai desistir? Como que é que fala? É caindo que aprende? Caindo que aprende E da próxima vez você vai para que lado? Eu vou para o lado onde eu vou alcançar Ah, ela vai aprender Vamos ver se continua Ai, tem outro vontade de chorar agora Segunda tentativa? Tá de boa? Que risadeira, hein? Não sabe se chora, se ri, se xinga Não é mesmo? Não, não, pelo amor de Deus, tira essa bosta de cima de mim Levanta a moto. Então liga e vamos ver se é passar naquele barrinho ali, Fica calma aí que eu vou ali primeiro Fica calma Ai Senhor Jesus, uma conta dessa mulher, Senhor Ai, ai, ai Olha o barrinho que ela vai passar Vamos ver se ela Se ela vai ter os dom Pode vir, toca ali pau, marco Ai, ela passou no barro Vai, eu canso Ai, meu Deus Hey boys! boys. <laughs> Opa, que é liso também. Bem aqui que eu tirei aquela foto da Bross. Tá gostando do passeio? Vai querer vir mais vezes? Acho que sim. É. Desanima, não, pelo amor de Deus. Ah, vamos dar continuidade agora. Vamos ver se ela vai querer voltar se ela vai querer seguir. Vamos ver o que vai ser. Vamos ver o que ela vai querer, né? <risos> continuar, a esposa deu uma cansada pela primeira vez que ela está indo dar um balão. Quis voltar para trás, estamos voltando. Mas ainda vamos fazer trilha filé com ela ainda. Ali está o cara que nós passamos aquela hora. Fica assim então galera, vamos finalizar por aqui, a esposa não quis dar uma volta, mas quis tirar foto em cima da moto, por que você não quis tirar dar uma volta? Porque eu tenho medo. E numa próxima vez ela anda numa dois tempos, hoje já foi susto demais, então vamos fechar por aqui. zona filé, quem gosta de DT sabe que o troço é chique mesmo, troço de primeira. E vamos voltar no próximo vídeo com a XT né, daquele jeito, a esposa dá um tchau pro povo aí. Pessoal, se vocês não são inscritos que estão tá assistindo esse vídeo, se inscreve para dar uma força para a gente aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aí embaixo o que vocês estão gostando aí do canal, o que vocês querem que a gente faça. Rapaziada, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.